Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícias. Estou agora na rua Paraguai, em frente ao número 884. Pois bem, no dia de ontem estava dessa, desta mesma forma aqui, né? A água sobre o asfalto. Até pensei que fosse alguém lavando calçado e parou. Mas não. Hoje passando novamente é uma infiltração, né? E às vezes vale a pena a população também colaborar e ligar no DAI, que é o 3459-5910, e pedir uma solicitação. Qualquer pessoa comum como nós podemos fazer isso, já que passamos e vemos a situação, né, que o DAI possa vir e tomar uma iniciativa. Pois bem, liguei hoje no DAI em relação a esse fato e não tinha nenhuma chamada né de abertura de trabalho então fica aqui também para colaborar a população que possa ajudar né acabei ligando o DAI vai abrir uma chamada e vai tentar ver solucionar esse problema até porque com todos os desafios que o DAI tem né enfrenta cada dia ainda assim é o melhor né? ele poderia Unir a pasta para ele também, a de Secretaria de Obra e de Meio Ambiente, porque o que você mostra do DAI, no outro dia funciona. Com todos os desafios que o DAI tem, com todas as reclamações, eles tentam amenizar o problema. O tapa-buraco, né? poderia ir para a Secretaria do DAI também, porque o DAI, nesse ponto, funciona e o meio ambiente também poderia ir para o Dai, né? Uma junção aí de, de pastas, porque é uma das das áreas que, pelo que eu acompanho na rua, venho fazendo reportagem, com todos os desafios que tem, o Dai ainda supera todas estas duas pastas que eu mencionei. Fica aqui o registro então pelo portal SB Notícia. isso serve de orientação e uma ajuda também, é, colaborar com a Secretaria e levar os problemas de forma correta e coerente. Fica aqui o registro então pelo portal SB Notícias.